Olá ah, meus amigos, vamos falar aqui sobre a derrota do Palmeiras para o Santos. Quem perdeu foi a torcida do Palestra, mas esse resultado pode ser revertido aqui na nossa casa, o estádio mais moderno do Brasil. Aqui a torcida vai ter que vibrar os 90 minutos da disputa como em 1993 contra o nosso inimigo declarado o Corinthians. Né? Aqui em São Paulo em 93, quem deu o troco no Corinthians após a humilhação desconcertante do atacante Viola imitando o porco, foi a torcida, que teve bril, orgulho e levou o palestra a golear por 4 a 0 o time dos Gambá. Né? A torcida ganhou aquele jogo, que obviamente valia muito mais que uma Copa do Brasil. Era uma situação vergonhosa que passávamos, 20 anos sem títulos, e o palestra nos deu essa glória inesquecível para quem presenciou o jogo. E um motivo de consulta e fé para os novos torcedores deixarem suas ruelas no alto-falante da arena, que é gritando que a gente vai empurrar o jogador para ganhar. A torcida vibrando ganha o jogo. Me contem um jogo onde a torcida, seja qual for o clube, estava apática e o time ganhou. Não existe. Nenhuma. A força que a torcida passa para o jogador, move para dar força e toda a sua garra. Forma uma energia vibrante que foi o que a torcida do Santos empurrou o time do Sardinhas para ganhar o jogo lá de um mísero gol. Né? Não foi humilhação nenhuma, mas foi... Uma coisa que o juiz passou a mão no Palmeiras, né? o Brasil inteiro viu que foi pênalti menos o juiz, não sei porquê. E motivou assim, roubando pênalti, que mil pessoas afirmavam que era um pênalti, mas o juiz achou que era uma jogada normal. Só esse juiz, <risos> só esse pé de chinelo e o Grande acharam que não era pênalti. Por que o Casagrande achou que não era penalti? Porque ele se sente humilhado diante do Palmeiras. Ele foi muito humilhado no gramado, na época que ele jogava, perdeu vários clássicos, é, tomou goleadas e nunca foi um grande jogador contra o Palmeiras. Então ele, ele é um comentarista que ele vai contra o Palmeiras. Certo? É, no gramado, entre as quatro linhas, o Palmeiras sempre mostrou com Honestidade Com garra Quem era o melhor clube né? E o Casagrande nunca teve essa glória de, de humilhar o Palmeiras Como foram humilhados em 93 Então É o seguinte O que manda é a torcida A torcida deve lotar a arena E gritar muito Para incentivar o time Que vai acordar O Palmeiras não pode jogar com medo de perder Tem que jogar com vontade de ganhar Entendeu? Não adianta entrar em campo e falar Ah, pô, vamos segurar, vamos segurar, vamos fazer que nem o Parreira, aquele bobão, aquele retardado Vamos trancar o time. vai pra frente, vai pra frente e driba, dá chapéu que a gente quer ver show Entendeu? Driba os caras, vai pra frente, mostra seu talento que vai, o Palmeiras incentiva a torcida, vai estar tá lá Entendeu? E estamos lá com todos Olha que beleza aqui, ó, camisa histórica aqui, ó 93 lindona não? então 93 paulista aqui também bicampeão paulista a gente perdeu o paulista pro Santos aqui esse ano, mas o Paulista a gente não tá vendo muito mas foi uma derrota também vamos devolver essa, essa derrota para o aí, tá ok? Até mais então e força, avante palestra